Ó, pessoal, o cafezinho da manhã que eu falei que é uma delícia, olha, olha que pãozinho de delícia, olha essa geléinha, manteiguinha, suco, cafezinho, olha isso, o que é mais o que, ó, pãozinho de queijo, pãozinho de queijo não, é, omelete, gente, feito na hora, olha o suquinho com gelinho, ó, não é o melhor lugar pra um cafezinho gostoso e de graça através do cartão que você tem, viu, priority de ou lounge aqui, um luxo, né, então, ó, já vou aproveitar, ó, e vou mandar ver meu pãozinho aqui, assim tenho certeza que vocês, ó. Um luxo! Pois é, aqui com o Leandro Vieira é assim: flutua as nuvens, ó que beleza, e segue reto. Pessoal, então, essa aqui é a sala da o áudio, para quem quer me conhecer aqui, é 24 horas, terminal 3, o seu cartão pode trazer acompanhante, tá? E esse espaço é um espaço que gostoso também achei, bem leve, né? Parece que tá no, no meio da, de uma praça, né? plantas tal, só que é tudo... você tem que me né? Tá? <risos> parece que é mentira, mas é bonito demais pra tirar fotos e tal, é, sentar, descansar um pouquinho nessas cadeiras confortáveis, do Lounge Bradesco. Quem é cliente Bradesco os cartões Visa Eterno, Hello Diners, Elo Nenke e American Express de Platinum Car, é convidado aqui a sala vip Bradesco Lounge. E aqui sobre o Bradesco Lounge, eu tenho o um America Express de Platinum e esse cartão. Não são acumulativos, então só pode levar uma pessoa acompanhante, então tá? um acompanhante por cartão. No entanto, eu tenho dois cartões, não pode ser é, eu passar dois cartões e levar dois acompanhantes. É um acompanhante por cartão, tá? Então, essas são é as exigências exigência aqui da sala Bradesco Lounge, tá? Só para você se é, localizar mais uma vez, deu raio-x, seguir toda a vida reto. A primeira sala que você vai encontrar é o Bradesco Lounge. Em seguida é o Bleriot que está aqui. Ó. O Bleriott aceita a lounge Key, Priority Pass, é ilimitado dependendo do seu cartão. No meu caso é ilimitado. E em seguida você vai ver aqui a Nomad, que é a sala VIP que só abre. Às 15 horas e toda a vida reta aqui você vai encontrar a sala W Lounge, tá? Então no andar térreo você vai encontrar a sala do Bradesco Lounge, o Bleriot, tá? Depois você vai ver a Nômade e em seguida vai conhecer a W Lounge, que nós vamos já logo logo em seguida aqui após a Viseos, tá bom? É, como eu falei para vocês, é, vindo desse, é, saindo do raio-X, você passa por aqui, vai ter a sala do Bradesco Lounge aqui, tá? E logo aqui em seguida, que vai aceitar o Priority Pass e o é, Priority Pass e o Lounge Key, tá? Cada cartão que tem acesso ao Lounge Key e o Priority Pass te dá direito a R$ 130,00 de graça, que você vai poder usar às 3 da manhã, eu vou tomar o um café. No caso aqui é 3 da manhã. Então você vai vir Reto, do Raio X, o Lounge Bradesco, o Bleriot e a Sala da Nômade, ó. A sala da Nômade. Então o Bleriot, é, você vai ver no vídeo que eu passei o cartão eu passei o Priority Pass. Quando eu passei o Priori de Fez, ele me deu esse voucher aqui, ó. Esse voucher, um West. Então, eu tenho 130 reais pra gastar. Eu usei o Priori. Você poderia ter usado o Lounge aqui também. O que, que eles pediram pra mim? Somente a... a passagem aérea, tá? E pediu o cartão. Ela passou e me deu esse valor. Aí eu vou mostrar o café da manhã pra vocês. Aqui, ó, é... Ele... Você tem o café da manhã aqui, esse horário que eu tô aqui, ó. Que delícia. Eu pedi um Paulista, que delícia, ó. Hum, ó meu pedi isso aqui, ó sempre que eu venho aqui eu peço esse aqui, ó, Paulista, eu adoro Então, ó, é 130 reais, eu gastei 5 sobra de diferença A diferença é eu pego, sabe o quê? Kit -Kat, ó Você vem aqui e pega a diferença de Kit -Kat, é, Chicletes, né? Tem tudo que você quiser levar aqui, né? Eles passam nessa maquininha aqui, ó, já vocês viram aqui, ó Priority Agora, cartões americanos America Express americano não tá aceitando, não tá aceitando mais, né, ó Tá vendo, é, ó, America Express Member não tá aceitando de graça ó. o lounge club e o olho de pés americano e o cartão américo não tá aceitando americano tá o do Brasil normal. Ó, ó que beleza! O cardápio da manhã é uma delícia! Sai é. suco natural na hora, lanchinho tem de tudo. Então, como eu falei para vocês, para mim é o melhor lugar para comer, é beber na faixa aqui tá. E o lugar é aberto, então é gostoso, é amplo. E o bom é que você pode ficar vendo também, que espaço maravilhoso que tem no aeroporto. Ó, beleza. Então aqui do lado da... da do que você está tomando café da manhã e tal, você vê toda essa, essa, essa paisagem bonita. E aqui, ó, o Lounge Bradesco. Então não tem como errar. Não tem como errar. É só você ver reto, vai ver o Bradesco Lounge, vai ver o Blériote, vai ver a Nômade já. Vira à esquerda aí que você vai encontrar, ó. Um Blériote Lounge. E você tendo o um cartão Lounge aqui, Priority Pass, você vai realmente usufruir tudo de graça. Imagina, R$ reais de café da manhã. Não tem lógica isso, né? Vai sobrar bastante tutu. Dá pra você gastar. Uou. Ó, pessoal, o café da manhã que eu falei que é uma delícia. Olha esse olha pãozinho de delícia. Olha essa lenha manteiguinha, suco, cafezinho, olha isso. O que é mais do que? Pãozinho de queijo, pãozinho de queijo não, é omelete, Gente, feito na hora, olha o suquinho com gelinho, ó. Não é o melhor lugar para um cafezinho gostoso e de graça através do cartão que você tem, o de pés ou Lounge aqui. Um luxo, né? Então, ó, já vou aproveitar, ó. E vou andar ver no meu pãozinho, assim. hum, Tenho certeza que vocês, ó. Um luxo! Só aquele pessoal ali são, é o pessoal que tá pagando nesse, nesse 365, tá? Ele é um restaurante onde você é, paga para comer. Então, é, todo o pessoal sentado lá tá pagando. Então, você vê, quem não tem conhecimento acaba fazendo isso, tá? Sabe quanto deu minha continha aqui? Dois cafés aqui nossos, dois cafés, dois pão de queijo que eu mostrei para vocês? 90 reais, tá? E nós tínhamos direito de gastar é, uhum. 135 cada um. Então eu peguei KitKat, o que sobrou do dinheiro eu peguei, peguei KitKat e chiclete, tá? Só Chiclete só para completar o valor que eu tinha de direito, tá? Mas estou falando isso para vocês, para vocês saberem tanto de gente que não sabe usar ainda os seus benefícios que os cartões têm, né? Viajam e não tem aquele conhecimento de ganhar benefícios usando o cartão de crédito, tá bom? Então só para ficar registrado para vocês aí. Pessoal, aqui ó, eu estou indo na sala é, W Lounge, você vai seguir sentido o portão 321 ao 332, tá? Depois nós vamos virar à direita, tá? Vocês não descem, tá? Ó, vai ver a escada rolante não desce. Vai ver o General Prime, Steakhouse e Burger. Continue reto, tá? Vai ver uma lojinha do The Free. Segue reto também, tá? Vai passar aqui o Boticário. Vai passar o The Free, Casa Pão de Queijo, tá? Segue toda a vida reto, tá bom? E se você quiser aproveitar a esteira, que nem eu... Vem comigo aqui, ó. Porque você, sou o Leandro Vieira, você anda como se estivesse flutuando nas nuvens, ó. Ó, que maravilha. Ó, que delícia. Pois é, aqui com o Leandro Vieira é assim: flutua nas nuvens. Ó, que beleza. E segue reto. Então, tá, ó. E, e eu estou aí na, na sala VIP W Lounge com vocês pela primeira vez, tá? Então é bem lá no final, tá vendo? Ó. Segue toda a vida reto. Se você faz. ai, eu tô perdida. Não, não tá perdida não, minha querida. Você só seguir lá, o portão 325, 332, segue toda a vida reta até chegar a... Você vai virar à direita, vai vir lá, W Lounge, tá? Então, ó, daqui você já enxerga, tá vendo ali, ó? Dá pra você daqui, ó. Passou aqui, ó, a Pizza Hut, tem mais uma esteirinha gostosa. Eu adoro andar aqui na esteira. Ó, que maravilha. Parece que eu tô nas nuvens. E a W Lounge está ali, ó. Então, ó. Muito fácil. Rápido de chegar. Tá? Não tem, não tem erro. Chegou aqui, seguiu o que eu tô falando para vocês, não tem erro, tá? Uma benção Agora nós vamos entrar na sala W Lounge para vocês conhecerem. Pessoal, aqui na sala W Lounge, você acessa através dos cartões Priority Pass, Dragon Pass e Lounge Key. E clientes C6 Bank tem acesso aos dois espaços do Lounge, no mezanino. Mas será descontado dos seus quatro acessos que você tem do cartão. Os acessos não serão ilimitados, tá? E quando você entra aqui na sala, já marca aqui com o símbolo do C6 Bank. O C6 pode o mezanino, mas será descontado dos acessos do Lounge Key. Ó pessoal, aqui no vivo, para quem é... tá viajando com KLM... As parceiras, né? E olha que bonito, né? Banheiro chique. Deixa eu ligar a luz para vocês verem. Ó. Olha que bonito, né? Realmente uma sala muito bonita. Ó, só para vocês verem, muito chique mesmo. E você tem essa visão bonita. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa maravilhosa. Ó, aí aqui já fechou, né? Eles vão repor, mas olha que espaço bonito para quem que é conforto né maior praticidade privacidade né olha que espaço bonito é o mezanino da w lounge e ali é o bar olha que bonito e aqui tem o símbolo do c6 bank quem, quem tem o carbon acessa com o cartão black do c6 bank né olha que maravilha eu adorei ó olha que chique né ó muito top muito bonito mesmo. Então é 24 horas, então, e, e o mais gostoso aqui de tudo é que é confortável e é um espaço realmente exclusivo. Só quem entra aqui é quem é cliente Carbon, clientes viajando com a executiva e, e First é, das parceiras aqui com a, a W Lounge, tá, ó. parceiros aqui da W Lounge hoje, que tem acesso ao mezaninho, mas não é exclusividade deles, tá? São parceiros da W Lounge, o C6, a KLM e a Air France, tá? Lembrando que o C6 Bank desconta dos acessos do Lounge Key, tá? São quatro acessos que cada cartão tem de C6, se você passar um acesso, vai descontar dos seus quatro acessos, sobra três, tá? Então, é um acesso normal ao Lounge Key, não tem exclusividade com o C6 Bank para ilimitado acesso à sala VIP, tá certo? cafezinho tirado para não fazer feio né porque eu não vou comer nada aqui na sala da w lounge. eu só vim mesmo para conhecer a sala com vocês tá e lá no mezanino como eu falei para vocês só entra quem é cliente KLM Air France e C6 Bank Carbon então lá no mezanino só esses só os clientes parceiros que podem entrar lembrando que o C6 Bank é descontado dos quatro acessos tá certo